E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Fevereiro fecha como um dos mais chuvosos da história. E os primeiros 15 dias de março, chuvosos também. Chove muito no interior de São Paulo, consequência de área de baixa pressão que está sobre o norte da Argentina, tem outra no Paraguai, carregam com ar quente elevam as temperaturas, elevam a umidade e a nebulosidade e chuva vem inclusive para a capital de São Paulo e para o litoral no decorrer do dia. Temporais podem acontecer com maior facilidade à tarde. Muita chuva pela frente nesses próximos 15 dias. Mas tem períodos de sol? De vez em quando tem. Mas sempre instável o tempo. Portanto, é precaução ainda. Guarda-chuvas na mão. Temperaturas sobem durante o dia. 28 no litoral, 28 na capital, 32 no interior. Um abraço a todos. O